Akatsuki, a temida organização composta pelos ninjas mais procurados do mundo, cujo plano principal é a dominação mundial, afinal como eles seriam derrotados? Oi, antes de começar esse vídeo eu gostaria de pedir para vocês comentar como vocês acham que os personagens da Akatsuki seriam derrotados, as formas mais criativas vou estar dando coração, vamos interagir para fazer uma coisa bem divertida nos comentários, e se vocês gostarem desse tipo de vídeo eu posso trazer mais com outros personagens, não se esqueçam de comentar a parte que vocês mais gostaram e deixar like no vídeo, agora vamos pro vídeo. Isso vai ser doloroso Bom, nada é mais justo do que começar com o principal. O Pen é o líder da katsuki e também é o líder da Vila Oculta da Chuva, que é um lugar onde sempre está chovendo e dessa forma é praticamente inevitável não ficar molhado. Uma hora ou outra o Pen iria se molhar na chuva e ele poderia acabar pegando uma gripe ou uma pneumonia. E o que as pessoas fazem quando estão doentes? Tomam remédio, obviamente. E assim que o Pen tomasse algum remédio a gripe, ele desapareceria, porque o remédio acabaria com a dor. Ou nesse caso, acabaria com o Pen. O Pen só teria algum tipo de se ele tivesse ao seu lado um aliado poderoso Assim como o Manda Chuva Afinal ele manda na chuva né Ele faria não chover mais na Vila da Chuva E assim impedindo essa tragédia Wake me up Wake me up inside. I wake up Wake me up inside. Save me Agora, no caso da Conan, durante todo o anime, observamos que ela tem bastante afinidade com papel. Ela é um anjo de papel, joga shurikens de papel, tem flores de papel, barquinhos de papel, panfleto de eleição de papel, tudo de papel. Agora, imagine se não existisse mais papel no mundo. Dessa forma, eu acho que o Bolsonaro seria o pior pesadelo para Conan, tendo em vista que as imagens do Bolsonaro botando fogo na Amazônia são totalmente reais. Dessa forma, ele colocaria fogo em todas as árvores da terra, deixando a Conan sem a sua principal habilidade, já que o papel vem das árvores. Né? Tudo bem que nesse processo ele acabaria com o oxigênio do planeta e assim mataria todas as pessoas do mundo, inclusive ele mesmo. Mas acontece, os fins justificam os meios. O importante nesse vídeo é que a Conan foi derrotada. O único papel que a Conan iria conseguir fazer é o papel de trouxa. E esse baitolo aqui, gente? Olha, olha matou teu pai, foi? Matou tua mãe foi? É. <risos> o Kizami é o parceiro de Itachi, e além da Katsuki, ele também faz parte dos 7 x da Nevo. É como se ele fosse o pai do Chris, ele tem dois empregos. Eu acredito que o Whindersson derrotaria o Kizami. Isso porque o relacionamento de Whindersson Nunes e Luisa Sonza chegou ao fim, e é claro que isso gerou vários memes, mas no final o Whindersson conseguiu superar o fim do seu relacionamento. Diferente do Kizami, que entrou em uma depressão profunda após a traição da ação errada com Killer B. o Killer Bee. O Kizami não conseguiu superar o fim da relação, e no final se matou. Esse de fato torna o Whindersson muito mais resistente do que o Kizami. e é por isso que eu acredito que o Whindersson conseguiria derrotar o Kizami. Yeah! Um o Itachi, ele é o mais habilidoso em Genjutsu da Katsuki, ele é considerado um prodígio dos Uchihas e aos 6 anos de idade ele já pensava como Hokage. Apesar de todos esses títulos, o Itachi nunca ganhou um título de derrotar o pica-pau. O pica-pau já demonstrou várias vezes como ele é um expert na arte da ilusão, de qualquer forma, ele sempre consegue enganar seus inimigos de maneira surpreendente e no final sempre sai vitorioso de suas batalhas. O Itachi já demonstrou possuir uma grande similaridade com o Corvo, e também já foi mostrado que o pica-pau conseguiu enganar o Corvo Jubileu com muita facilidade, e aposto que ele arrumaria um jeito de ludibriar Uchiha. o Tira, O pica-pau ganharia por possuir um genjutsu muito superior ao do Itachi. Outra pessoa que derrotaria o Itachi é o Jacando pesadelo na cozinha. Isso aconteceria por causa da vez em que o Itachi tentou fritar um ovo pro Sasuke e falhou de essas vezes. O cara não consegue fritar um ovo, mano. Parece que o prodígio dos Uchiha não é tão prodígio assim, né? O Jacan iria jantar o Itachi na culinária. Claro que também não pode faltar o personagem mais poderoso de Naruto. O tio do Ramen venceria do Itachi com facilidade. Afinal, por que você acha que ele sempre tá com o olho fechado, hein? Tudo é pra esconder o Hinegan dele. E sabemos que o Hinegan é a evolução do Sharingan. Então, sem chance do Itachi que só tem um mísero Sharingan vencer o tio do Ramen. Se o tio do Ramen abriu o olho, acabou o anime. O tio do Ramen também venceria o Itachi em questão de culinária. Sério, ele consegue fazer um miojo muito boladão, que inclusive tem ovos ali, ó. O pior pesadelo do Itachi. Fala sério, o nome do cara é tio do rama você acha que ele não sabe cozinhar? Obrigado por terem me convidado hoje. Para Pra derrotar o Orochimaru é a coisa mais simples de todas. É só alguém dar um monte de carteira de cigarro pra ele. Mas essa técnica funciona exclusivamente para o Orochimaru. Porque independente da quantidade de cigarros que você dê pra ele, a cobra vai fumar. Dessa forma, o Orochimaru vai acabar morrendo de câncer. Além dessa forma, sabemos que o Orochimaru é um cara que entende muito de cobra. Principalmente as grandes. O próprio nome dele, Orochi, significa cobra. Colocar a cobra na boca é com ele mesmo. Só que tem outra pessoa que também entende muito dessas paradas de cobra. O Harry Potter, ele consegue falar a língua das cobras, e dessa forma ele conseguiria controlar o Orochimaru e ganhar a luta. Já vou avisando que meu presente foi barato. Tô economizando por umas paradas aí. Que parada? Hum. Uma aí O Kakuzu junto com o Hidan é considerado a dupla imortal da Katsuki. Só que parece que ele não é tão imortal assim, já que foi só ele tirar a máscara que ele morreu. É, galera, isso não é brincadeira não. Naruto é que nem os Simpsons, eles previram o futuro. O Coringa também seria um oponente bem difícil de se lidar, já que tem aquela cena em que ele queima todo o dinheiro embaixo no Cavaleiro das Trevas. Se o Kakuzu visse essa cena, ele teria um infarto nos cinco corações dele e dessa forma ele seria derrotado pelo Coringa. Amém. Glória ao nosso Senhor Salvador, Deus do mal. Jabiroca Jabiroca As habilidades do Hidan é constituída basicamente pelo ritual que ele faz E é isso que mantém ele imortal É uma ótima técnica Mas e se tivesse algum efeito colateral? O Hidan precisa lamber um pouco de sangue de outra pessoa Que coisa nojenta, mano Pensa comigo O tanto de doença que esse cara deve adquirir fazendo esse ritual O cara deve ter uns 200 tipos diferentes de AIDS Uma hora ou outra o imortal da Katsuki Hidan não seria mais tão imortal assim Sério que me ressuscitaram por um amigo? Cuto. eu nem gosto de amigo ocuto. O que, que o cara tá fazendo aqui? Não começa! O Sazori, um dos ninjas mais procurados do mundo, com certeza não teria nenhuma chance contra qualquer criança, tendo em vista de que o Sazori domina a arte das marionetes e ele transformou seu próprio corpo em um boneco. Dessa forma, a criança destruiria qualquer tipo de brinquedo que ela encontrasse. Então o Sazori teria que tomar muito cuidado para não trombar com qualquer criança no meio da rua. <música> Sabemos que o Deidara não gosta muito do Itachi Isso porque no passado, o Deidara foi facilmente derrotado pelo Genjutsu do Sharingan O Deidara, o ser muito orgulhoso, criou um certo ódio por Uchihas E também é observado que ele tem uma personalidade de inveja É muito recalcado esse Deidara Ao analisar a anatomia do Deidara, observamos que ele possui um total de quatro bocas Dessa forma, o Deidara morreria de inveja do vizinho traficante dele que possui um monte de boca pela cidade O mesmo se aplicaria ao fogão de cinco bocas Sei bem de quem você tá falando é isso mesmo. O Minha mãe Kakuya. Que? Oi? Que? que? O Zetsu é o cara mais manipulador da Akatsuki, mas ele é considerado um dos mais fracos da organização. Isso se deve ao fato de que ele é uma planta. E nós aprendemos em Pokémon que planta é fraca contra fogo. Então qualquer jutsu de fogo lá, o Zetsu já seria solado. Toby é a identidade assumida por óbito na Katsuki. Ele aprendeu como a vida é difícil ao encontrar várias pedras pelo seu caminho. Fato que não seria um problema para qualquer noia, fumaria todas as pedras que ele encontrasse na sua frente. E também não seria um problema para o Patrick do Bob Esponja, já que ele mora dentro de uma pedra e convive com ela diariamente, estando acostumado com pedras. O óbito também não conseguiria derrotar o Senku de Dr. Stone, que, pelo próprio nome, já diz, é um doutor especializado em pedras e não seria amassado tão facilmente que nenhum óbito. O óbito também seria derrotado pelo. Coisa do Quarteto Fantástico. Eu não preciso falar muito, né? Ele é literalmente uma pedra e o óbito iria tremer de medo só de ver ele. O Leon do Resident Evil 4 também derrotaria o óbito com facilidade, já que ele conseguiu fugir da pedra, diferentemente do óbito, que infelizmente, né? Veio a óbito. Hush.